chefe de Killia arma uma emboscada para uma jovem desatenta. Fantasma voa sobre menino indefeso. Entidade encosta em japonesa e lhe põe uma lepra. Homem possuído por legião de demônios dá trabalho no Paquistão. Pé Grande é filmado no Canadá e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o um maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. No Japão, a jovem Naoko foi junto de seu amigo explorar um monastério no alto de uma montanha acima das nuvens. É, onde? No trajeto, enquanto subiam, eles se divertiam muito, sem nem imaginar que algo terrível estava prestes de acontecer com um deles. Uma figura estranha foi filmada grudada em nauco, um espírito com aspectos cadavéricos assegurando pelo pescoço. <risos> Logo ele desapareceu, porém lhe deixou uma lepra e ali mesmo ela apodreceu. Por acaso, certamente ela foi cobrada por alguma maldade feita ou por um pacto firmado com os seres das trevas. E você, o que pensa sobre isso? Caso a seguir foi registrado no Paquistão, um grupo de autoridades religiosas foram até uma construção abandonada expulsar do local uma pessoa em estado avançado de possessão demoníaca. Sabemos que no Paquistão as pessoas não brincam com isso. Parece que o indivíduo passou a ter força de dez homens. Talvez por isso ninguém consiga contê-lo. O religioso se afastou para se consagrar e pedir mais forças a Allah. a आओ। तुम कर रहे हो। a तुम कर रहे हो। आ Depois de muita dificuldade, o mal foi manietado e a alma liberta. Este caso foi registrado em uma floresta no Canadá. O morador teve a impressão de ter visto alguma coisa muito grande andando no meio da floresta e logo começou a filmar. ele, Um ser humanoide semelhante a um grande macaco andando sobre as duas pernas feito um homem primitivo. Será que é ele? Sim, é ele. Ele mesmo. O pé grande. Será que ele realmente existe? Mais adiante, o jovem conseguiu outras imagens. Aqui podemos ver nitidamente o rosto da criatura. Este vídeo gravado por câmeras de segurança mostra uma pobre inocente alma indo apagar as luzes de um cômodo da casa quando algo estranho voou sobre ele. Se a entidade já estivesse de prontidão só aguardando as trevas da escuridão para poder agir No estacionamento do prédio aonde mora, uma jovem teve a infelicidade de ter encontrado uma nota de dólar caída no chão. Mas parece que tem mais espalhado por aí. Bom, algo me diz que alguém está tentando atraí-la. Movida pela ganância, ela seguiu sem nem suspeitar de nada. Quando ela se deu conta, já era tarde. Ela se deparou com uma criatura apavorante, com a boca toda rasgada na navalha. Sim, um Jeff the Killer, que logo enfiou uma faca bem no seu olho direito. O dinheiro pode não ser a raiz de todos os males, mas é responsável pela maioria.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 Sin veniat, idem inquam Lucifer, qui nescit hoc asul. Christus filius tuus, qui regressus hab inferis.